Não importa o poder, vamos absorver Ninguém vai nos vencer. Inocentes, vamos salvar. É o vilão crescer e o chão estremecer. Nada vai acontecer, porque vamos te educar. Esse alieno, eu vou trazendo eletricidade. Só que não, vou fazendo ataques que mais ninguém faz. também explosões, esse além de mais. Acabando com os que é isso que você quer, você quer morrer, não é? Eu que sou explosão. Você vendo ninguém que ainda tá de pé. A verdade é que não é, você é um fraquidão. Rage aceite e pegado. Eletricidade dignidade, de um raio vivo Isso é fraco, isso é fato Vai ser é muito fácil de vencer Porque eu sou o anfíbio Não importa o poder, vamos absorver Ninguém vai nos vencer Inocentes vamos salvar o vilão crescer e o chão estremecer Nada vai acontecer Porque vamos te educar. Os vilões são poderosos Não é o poder em mim não sai mais do que ele traz. O poder que faz a gente vencer e crescer. Não importa o que aconteça, nós vamos perecer. O poder de eletricidade que está em minhas veias, está na minha cabeça. Não consigo tirar Se vier a algum vilão atrapalhar, a energia vamos sobrecarregar. Nessa batalha eu estou em vantagem. Você irá perder para o Joque Scott, bel e amarelo e preto. Soltando raio gigante, Use eu caso explosão. Esse vilão insignificante. A minha tristeza está me corroendo. Perdi quem eu mais amava. Mas esquece porque eu ainda sou um herói. Recupero o Fim de Vindo do Omnitrix com poder de jogo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 Atrapalhar A energia vamos sobrecarregar